Alugar ou financiar? Essa é uma grande dúvida que aflige grande parte dos motoristas que estão iniciando hoje em dia nos aplicativos. Algumas pessoas acham que é melhor e outras preferem alugar. Mas qual será que é a melhor opção? Hey drivers, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativos há dois anos. No vídeo de hoje eu trago uma análise técnica sobre alugar ou financiar então se esse assunto já te interessou o que você acha de se inscrever nesse canal meu, não custa nada, não demora um segundo, porque é só você clicar ali no botãozinho de se inscrever-se e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Pois toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você já vai receber em primeira mão todo o conteúdo que eu estou disponibilizando de graça para você que está começando agora ou você que já tem um tempo nos aplicativos, beleza? Bom, mas então vamos lá. Qual que será que é melhor, alugar ou financiar? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, ao qual eu peguei como experiência esse caso, foi até engraçado, eu estava lá no aeroporto de Guarulhos, tinha acabado de deixar um passageiro lá e eu estava me direcionando para um dos pontos aonde eu tenho como estratégia ficar para já receber uma viagem de volta, e quando eu parei meu carro no local Veio uma menina super simpática, ela me abordou e ela me deu um folhetinho de uma concessionária que fazia financiamento para veículos. Agradeci a ela e fiquei olhando as opções de modelos que tinha naquele folheto. Eu achei super interessante, porque hoje em dia tem vários tipos de opções de financiamento, que nem no, no folheto que ela me deu, tinha uma opção lá que você podia comprar qualquer modelo de carro, modelo 2017, 2018, qualquer modelo desses novos por parcelas a partir de R$ 990, reais. só que não falava em quantas vezes aí beleza, eu fui lá, peguei, entrei em contato com, pelo número que tinha no, no folheto e entrando em contato eles me forneceram a informação que este valor de R$ 990 reais seria em 72 vezes, sem entrada, e fora de ser sem entrada, teria também um outro plano de 60 vezes de 1119 reais. Eu falei, opa, bacana. Só que aí eu parei para pensar, meu, será que compensa mesmo financiar um carro? Porque ó, olha a minha situação atual, Hoje, eu como motorista de aplicativo já há dois anos, dois anos que eu faço locação de carro, eu pago uma média, o carro atual, na locadora que eu loco hoje, eu pago R$369. Claro que eu já loquei em locadores que o valor era um pouco acima da média, eram uns R$450, reais por semana, mas hoje atualmente eu tenho essa locadora que eu pago 369 reais que ela é diretamente só para aplicativo. ou seja, sete dias... Numa semana, porque eu pago toda semana R$ em 7 dias eu pago R$ 52,71 por dia. Se for contar em 4 semanas, vamos já colocar aqui na telinha, R$ 1.476,00 que eu pago mensal na locação desse carro. E detalhe, é um carro zero quilômetro, ao qual eu não tenho custo nenhum de manutenção, ou seguro, nem nada, a única coisa que eu preciso fazer é pagar exatamente o valor toda semana para essa locadora, sendo um carro modelo 2019 super econômico, mas aí vai ter aquelas pessoas super contra o aluguel que vão falar, ah mas se você bater o carro contra esse sinistro ou qualquer tipo de coisa desse jeito, você vai ver que no final das contas não vai compensar nada no um aluguel, mas e se eu te disser que essas mesmas situações que podem ocorrer de sinistro com o carro alugado, também pode ocorrer com um carro financiado ou um carro próprio, que nem no caso, se você tem um carro próprio e você for acionar a seguradora que protege seu carro, claro que você tem que ter uma seguradora. Se você é um motorista que não tem seguro nenhum no carro, toma muito cuidado, viu? Qualquer momento pode acontecer um desastre aí, ou se vamos supor, se você ao invés de todo mês pagar um seguro, você guardar esse dinheiro, às vezes você consegue até compensar. Mas eu não recomendo, eu recomendo sempre você ter um seguro no seu carro, principalmente diretamente para aplicativo. Se você pegar qualquer outro tipo de seguro e esse seguro não cobrir motorista de aplicativo, você vai ter uma dor de cabeça lascada. Mas vamos lá, acontece de alguém ter roubado o seu carro. Aí você vai lá, liga para a seguradora e ela vai lá, encontra seu carro. Nesse momento que ela encontra seu carro, você vai ver que quando você for fazer a recuperação do carro, você vai ter que pagar alguma coisa lá, um sinistro, para pegar o carro, do, do, dependendo de onde estiver. Aí acontece que você vai pegar o carro e o seu carro está totalmente depenado. Aí é complicado, né? Tudo que perdeu ali a seguradora não cobre, eles só fazem a recuperação do carro. Nesses casos é até bom quando acontece da pessoa sumir com o seu carro, porque aí você recebe 100% da tabela FIP e você consegue pegar um outro carro. Mas até mesmo sendo 100% da tabela FIP, às vezes não compensa, porque desse folheto que eu peguei essa oportunidade, vai, eu vou pagar 990 reais Se colocar na ponta do lápis, eu vou ter, em 60 meses, eu já vou ter pagado quase dois carros. E o que eu vou recuperar caso alguém roube meu carro, vão ser praticamente só aquele valor da tabela FIP. Às vezes você não consegue nem pegar um carro do mesmo valor. Agora, já em locadora, é muito mais prático. Eu não estou fazendo propaganda de locadora nem nada disso. A única coisa que eu quero deixar claro é que, tem os seus benefícios e os seus malefícios de tanto alugar e financiar um carro tanto que se acontece de alguém roubar o seu carro numa locadora, você vai ter uma coparticipação. Dependendo da locadora que você locou, você vai ver que a coparticipação, você vai gastar uma média de 1000 a 6000 reais de coparticipação, caso aconteça roubo, furto ou batida de carro, terceiros e etc. Mas depende muito da locadora. Aqui eu loco atualmente, eu só pago 1000 reais. Aí eu só aciono eles, pago lá o valor e praticamente dois, três dias você já tem um outro carro disponível para poder dirigir. Ou seja, se roubarem o seu carro financiado, você já vai perder aqueles dias e não poder trabalhar, você já vai perder um pouquinho de grana do sinistro, se por um acaso roubarem peças ou coisa do seu carro, você já vai ter todo aquele prejuízo, que vai dar praticamente a mesma coisa de você pagar uma coparticipação em qualquer tipo de locadora, vai dar praticamente a mesma coisa. E tem locadoras ainda que você paga ali a coparticipação dependendo do valor, você já tira um outro carro na mesma hora, então você não perde seu dia de trabalho, você já pode tentar reconquistar o valor que você perdeu e eu sei que esses números podem assustar, claro mil, seis mil reais a gente não tem assim disponível para dar a qualquer momento por isso que você tem que tomar muito cuidado sempre que você for pegar um carro de locadora ou até mesmo dirigir o seu próprio carro porque esses incidentes não são algo que acontecem todos os dias mas podem acontecer, mas vamos voltar aos números, que nem um carro alugado, vamos começar com o um carro alugado eu tenho uma despesa de 369 reais, que eu pago toda semana, em um mês eu tenho uma despesa de 1.476 e puxando para um ano inteiro de locação eu vou ter uma despesa de 17.712 que é exatamente o que eu vou gastar, eu não estou incluindo combustível, combustível fica para um outro vídeo, o que eu quero deixar claro nesse vídeo é se compensa ou não alugar ou financiar um carro. E desses reais é um dinheiro que nunca mais vai voltar para mim, já comparado a um carro financiado que eu já vou explicar o que você pode receber de volta. Mas aí eu parei para pensar, e se eu fosse comprar um carro nas condições que tinha naquele folheto? Ou seja, se eu for pegar um carro, vou fazer no plano de 5 anos que seriam 60 meses, pagando aquele aquela prestação de R$ reais, não a de 990, a de 1.119, tá bom? Eu assim, sinceramente, pelo valor assim, para pagar mensalmente maravilhoso mas aí a gente não pode só pensar no valor que você vai pagar de prestação tem muitas outras despesas que vão cair que eu vou colocar aqui na telinha a gente ver aí detalhe nesse exemplo que eu vou dar para vocês de financiamento é no modelo que eu escolhi lá que seria um versa modelo 2017 1.0 ao qual o valor de mercado dele se eu fosse comprar diretamente à com a vista e tudo mais eu pagaria o valor de 33 mil reais mais financiado, a gente sabe que a gente sempre vai pagar dois carros no valor de um. E eu escolhi a forma de pagamento em 60 vezes de 1119 reais E eu quero deixar claro que esse exemplo de financiamento que eu estou fazendo aqui são valores irrisórios que podem ser o mais próximo possível do real e todo o valor que eu vou passar aqui eu estou arredondando para facilitar o entendimento de vocês mesmo, beleza? Então vamos lá, eu vou pagar uma prestação de R$ 1.119 reais. Vamos fazer o cálculo para um ano que nem eu fiz o de aluguel, ou seja em um, um ano eu vou ter um gasto de prestações no valor de R$ reais Agora vamos colocar os documentos IPVA de um Versa modelo 2017, que vai dar praticamente de documento que eu vou pagar anualmente, claro que todo ano diminui pouca coisa esse valor de IPVA mas vamos arredondar ele para ficar fácil de entendimento eu vou ter um gasto de R$ 1.100 reais, arredondando todo o documento que seria o licenciamento, o IPVA e o seguro obrigatório e claro, para a gente que é motorista não tem como andar sem seguro ou seja, se você for pagar um seguro para motorista de aplicativo é sempre um pouco mais caro mas é muito mais recomendável pois você não tem chances de acontecer qualquer tipo de problema e a seguradora não pagar porque você já está pagando um exatamente para motorista de aplicativo e geralmente para motores de aplicativo, um mais baratinho que você consegue encontrar aí, você vai gastar uma média de 6.500 reais por ano. Que vai dar umas parcelinhas aí de 531 reais por mês, mas aí não vem ao caso, vamos arredondar para ano. E supondo que você rode 150 km por dia trabalhando com os aplicativos, geralmente é sempre bom você fazer a manutenção e revisão diretamente na concessionária. E geralmente você vai fazer essa revisão a cada 10.000 km. Em praticamente... Um ano, você vai ter um gasto de manutenção, e vão ser praticamente cinco manutenções que você vai fazer, arredondando, claro. Você vai ter um gasto de aproximadamente 5.300 reais. Isso, eu tô contando já troca de óleo e troca de pastilhas de freio, mas geralmente já está incluso na manutenção. E a gente não pode esquecer que, também tem que incluir o jogo de pneu, que em um carro normal a gente tem que trocar o pneu a cada 35 a 45 mil quilômetros. E eu sei que tem motoristas que trocam quando o carro faz 80, 70 mil ou até mais, mas é sempre bom você trocar antes dele chegar no meio a vida que aí já mantém a estabilidade do carro, e até mesmo para quando você for fazer as inspeções do, dos aplicativos, não ter problema nenhum. E esse jogo de pneu, você vai gastar uma média de R$ reais Ou seja, esses são mais ou menos os gastos que você vai ter com o carro financiado, que vai dar mais ou menos o valor de R$ reais Olha, isso já consegue dar uma olhadinha. No carro alugado, você vai gastar R$ 17.712. E no carro financiado você vai pagar R$ reais Então já tem uma diferença um pouco grande aí de mais ou menos uns R$ reais Agora eu tenho certeza que vai vir aqueles defensores do carro próprio, carro financiado, que vão falar, pô, mas aí o carro é meu, é propriedade minha, depois eu posso vender o carro, o dinheiro volta pra mim e tudo mais. Mas infelizmente não é bem assim. E eu até concordo de você ter o seu carro próprio, dizer que é propriedade sua, mas eu só concordo se você não utilizar esse carro para trabalhar com os aplicativos. Porque queira ou não, você tem um carro trabalhando com os aplicativos, você vai gastar muita quilometragem por dia, que nem no caso que eu dei, 150 quilômetros. Tem motorista que faz 200, 250, 300 km por dia, isso só vai aumentar muito mesmo a quilometragem do seu carro e depois para vender fica muito difícil. Aí deixa eu deixo só te fazer uma pergunta, se você for financiar um carro, você vai trabalhar realmente por 5 anos nos aplicativos? Se a sua resposta for sim, então mete as caras, não tem problema nenhum você financiar o seu carro. Mas presta atenção nesses números que eu vou passar para você. Porque eu acredito que quando você for vender esse carro que você financiar, você vai estar tá com ele com mais de 250 mil quilômetros. Já vai ser difícil para vender e claro, já vai ter a desvalorização anual de 8%. Ou seja, desses 33 mil que era o valor do carro, ele já vai estar tá muito abaixo da média, fora os quilômetros que você rodou. Ou seja, eu acredito que desses 33 mil reais, você só vai conseguir vender esse carro por uns 15 mil reais isso eu estou chutando uma base daqui 5 anos que nem no caso desse exemplo que eu dei da prestações de 1.119 reais se você for colocar em 5 anos você vai ter pago um valor de 67.140 reais de um carro que você comprou no valor de R$ mil reais ou seja, você já está pagando praticamente dois carros aí só que isso só está contando o valor da prestação. Vamos fazer uma outra conta rápida. Com um olhar um pouco mais clínico, você vai ver que você em 5 anos você vai ter gastado com um carro alugado o um valor de R$ 86 mil reais, mais ou menos, e com o um carro financiado, você vai ter gasto um valor de 132 mil reais. Vai dar uma diferença de 43 mil reais aí mais ou menos. Se você aluga um carro e você for uma pessoa regrada que todo mês guarde um pouco de dinheiro, até mesmo essa diferença que está dando do financiamento, você guarda todos os meses, você vai ver que em 5 anos, você vai ter o valor de um carro zero guardado, que você poderá comprar à vista, e não precisa ficar se matando, pagando financiamento, boleto todos os meses, levando o carro para manutenção, você vai ver que é tudo muito mais simples você alugar um carro. E um detalhe importante de um carro que você aluga, você pode devolver o carro a qualquer momento Você não precisa ficar preso com, trabalhando com os aplicativos Se você falar, pô, não quero mais trabalhar com isso Você devolve o carro Paga o que você tem que pagar dos dias que você trabalhou E pronto, resolvido Já um carro financiado você vai ficar preso Aquele financiamento durante 60 meses. Se você for pegar o carro, vender para conseguir pagar uma parte do financiamento, você vai ver que você nem vai conseguir praticamente quitar os boletos todos. Só se você conseguir passar para alguém que assuma as parcelas. Eu, nesses dois anos de aplicativo, eu nunca tive problema com sinistro, com multas. Claro que só te levei uma multa só, mas. Em dois anos está ótimo, é só você dirigir com cuidado, não cometer infrações por culpa de passageiro, nem que isso custe a sua nota, mas não cometa infrações. E você pode agora ter uma base de se vale ou não a pena financiar. Aí eu te pergunto para você agora, você acha que vale a pena financiar um carro ou alugar? fica ao seu critério. Para mim, compensa mais alugar, porque eu já passei os números e eu falei o que você pode fazer com a economia que você vai ter de um carro alugado. Mas não deixe de colocar a sua opinião nos comentários desse vídeo. Se você tem um amigo que está querendo financiar, trabalhar com os aplicativos, mostra esse vídeo para ele, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão gostar desse vídeo, dessas informações que eu passei para você. E se você gostou, meu, já deixa aquele like, isso ajuda bastante a fortalecer o canal. Como eu disse no começo do vídeo, se você não é inscrito, já se inscreva, ativa o Sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ter deixado o mais claro possível. Se não deixei claro possível, deixa no comentário que eu vou tentar responder, beleza? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau.